antes de mais nada vamos conter a euforia tá? e como sempre eu vou falar informações oficiais da SEGA aqui do Japão e a novidade agora que eu vou adiantar pra vocês é que vocês aí do Brasil ou de qualquer outra parte do mundo agora vão poder aproveitar a história da SEGA ainda não sei do que se trata, mas com certeza nós vamos descobrir conforme os dias vão passando mais precisamente daqui dois dias nós vamos saber com certeza e você pode até ganhar um prêmio da SEGA pois oficialmente ela trouxe algo em outro idioma que não seja o japonês. Mas eu vou explicar para vocês tudo agora. Então, bora! Eu fui na livraria ontem e não encontrei a Famitsu. Na versão online da edição do dia 4 de junho, não tinha uma linha falando sobre a SEGA. Hoje, eu retornei à livraria. E a edição que está lá está escrito dia 18 de junho. E não tinha também nada falando da SEGA aparentemente. Só se estava numa pequena nota no cantinho. Sem imagem e sem destaque. Mas eu creio, pelo menos eu acho, né? Que um anúncio da SEGA não ia ficar desse jeito, não é mesmo? Mas tem um detalhe interessante. Vocês que acompanham meu canal devem se lembrar que eu falei que a SEGA tinha um anúncio dia 3 de junho a 1 hora da tarde. E isso eu falei alguns meses atrás. Pois bem, quando o relógio estava em meio dia e 59 e virou, pipocou aqui no meu celular as notificações do YouTube, do site da Sega, da Amazon, sobre o anúncio do Game Gear Micro. Só para atualizar vocês, tá eu consegui reservar os quatro modelos, mas já se esgotou foram questão de horas, aliás, questão de uma hora e pouco já tinha acabado todas as reservas, mas voltando a falar do Sega Fog Game, somente aquele jornalista lá falou alguma coisa sobre esse assunto a Sega mesmo não se manifestou oficialmente, mas é bom lembrar que esse sistema já é utilizado pela Sega ela aluga os computadores ociosos para empresas poderem utilizar em uma espécie de nuvem exatamente como é o sistema que ele informou, lembrando que a arcade, videogame, são todos PCs. Até aí vocês entenderam, né? Pois bem, o que me estranhava e o que eu comentei até com os amigos meus é que aqui no Japão tudo tem dia e hora para ser anunciado ou acontecer. Exatamente como foi com o Game Gear Micro. No entanto, nada do SEGA FOG foi oficialmente falado pela SEGA e nenhum meio de comunicação dela. E digo que ainda não foi anunciado oficialmente pelo site da SEGA GO, porque esse Go faz analogia a 60, de acordo com aquela logo que a SEGA criou? Então, mas nesse site tem aquela entrevista do CEO da SEGA, o Haruki Hatomi, que eu falei pra vocês. E basicamente tudo que ele falou eu comentei no vídeo anterior. E essa entrevista é meio, entre aspas, fake. Porque quem entrevista o Satomi é o novo mascote da SEGA, o SEGA SHIRO mas o que chama a atenção é que na página inicial da SEGA GO além dessa entrevista, tem mais dois retângulos vazios quer dizer tem duas reportagens que ainda vão ser colocadas lá. Bom, resumindo, é isso que sabemos. Vai ter duas reportagens ainda naquela página inicial. Então a gente tem que esperar a SEGA colocar alguma coisa naqueles retângulos. Mas agora vamos para a notícia principal. A SEGA publicou há quase dois dias um jogo de celular. E eu vou deixar o link pra você jogar no primeiro comentário fixado, beleza? Só que esse jogo tem data pra acabar. É um jogo que desde que foi lançado, tinha uma contagem regressiva de 100 horas. Ou seja... 4 dias e quatro horas. Algo interessante, e eu vou enfatizar esse interessante, é que ele pode ser jogado em dois idiomas. Japonês e inglês. Ou seja, isso é uma novidade. Até agora, tudo anunciado oficialmente pela SEGA, só foi em japonês. Outra coisa que a gente tem que salientar, é que esse jogo tem um tempo de vida. 100 horas. Um tempo de vida pra quê? O que, que vai acontecer depois que terminar essas 100 horas? Se fosse um jogo qualquer, ele ia permanecer por muito mais tempo. Você não concorda? Mas aí você me pergunta, e Sui, do que se trata esse jogo? Bom, a SEGA começou aqui no Japão com máquinas eletromecânicas. E uma das mais famosas, e que é muito popular até hoje, é aquelas máquinas UFO Catcher. Aquelas máquinas de garra, sabe? Que você pega uns prêmios e tal. Pois bem, esse jogo é uma máquina UFO Catcher em que você coleta 139 itens colecionáveis e o que são esses itens? são personagens, aparelhos, consoles da SEGA cada item que você pega tem uma breve história daquele colecionável inclusive o Alex Kidd tem uma menção à Europa e ao Brasil dizendo que é um personagem muito famoso na Europa e aqui no Brasil e o que ganha se a gente conseguir esses 139 colecionáveis? Isso a SEGA não informa Mas sabe-se que não vai ser apenas um prêmio secreto Vai ter algumas variações nesses prêmios Mas a pessoa só vai saber quando chegar em casa A princípio eu vi esse aplicativo com certa apreensão Não vou negar para vocês não Pois ele usa um sistema de GPS Bem parecido com Pokémon GO Aí por isso eu pensei que podia ser um jogo que nem Pokémon GO, sabe? Mas não é isso não Tendo aqui no Japão Você pode chegar a alguns pontos do mapa E cumprir algumas tarefas, alguns desafios E essas tarefas e esses desafios desafios são para você ganhar mais moedas do jogo que aí facilitam você conseguir completar esses 139 itens mas é perfeitamente possível você coletar esses 139 itens sem precisar ir nesses pontos então não precisa estar aqui no japão para conseguir completar então vamos resumir tudo que eu falei na famitsu não saiu nada no site da Sega de 60 anos Ainda faltam dois espaços para duas reportagens. A SEGA lançou há dois dias atrás um jogo que tem data para terminar: 100 horas. Então você tem dois dias e pouquinho para tentar recolher todos esses 139 itens. Eu não sei se esse prêmio é enviado para o exterior, mas deve poder porque o jogo está no idioma inglês também. Só não sei como que a SEGA irá mandar. E como ele tem opção do idioma inglês, é claro, não é só para o japonês jogar, não é mesmo? Então quando terminar esse tempo, deve. Deve ter algum anúncio, né? Então, por enquanto é isso. Jogue o game, o link tá no primeiro comentário fixado. Me fale o que acharam, as teorias de vocês, tô muito curioso para saber o que, que vocês acham. Qualquer nova atualização que apareça aqui no Japão, eu já posto um vídeo para falar para vocês. E lembrando, me segue lá no Twitter e no Instagram, arroba VitoriSui que lá eu tô postando coisas extras do canal, e agora também toda essa epopeia descobrindo tudo que a SEGA tá fazendo. Porque a SEGA tá aprontando alguma coisa, a gente não sabe o que que é, mas tá aprontando. Mesmo que for o SEGA FOG, a gente precisa saber oficialmente dela o que que é. Então me segue lá no Twitter e no Instagram, VitoriSui, principalmente no Instagram. Que a gente precisa chegar a 10 mil seguidores para eu poder postar vídeos exclusivos pro IGTV. Por isso pede pro seu vizinho, pro seu papagaio pro seu gato me seguir no Instagram. Pra gente chegar logo a esses 10 mil seguidores. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E baixa lá o jogo. Tá no primeiro link fixado.